Essa reunião tem um valor histórico para a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Depois de mais de quatro horas de negociação, representantes do Sindicato das Indústrias da Construção de Mato Grosso, Sinduscom e da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado, FETIENTE, entraram em acordo. O fato inédito é que se trata de uma conciliação mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, feita antes mesmo do conflito se tornar uma ação na Justiça. As partes procuraram a justiça para mediar a, essa conciliação. Ou seja, não existe processo, é uma evolução. Uma, eu falo que é um exercício de cidadania. Essa busca de um auxílio, de uma mediação na fase pré-processual é uma economia gigantesca para o Estado. É um evento que certamente vai trazer muitos frutos pois é, com a sua divulgação, as outras entidades sindicais vão verificar que isso é um, um procedimento que vai facilitar muito a negociação. Uma das obrigações que o Tribunal e a Justiça do Trabalho tem é evitar o máximo possível que o conflito chegue a uma decisão imposta, que se chegue a uma conciliação entre as partes. E nós estamos aqui conseguindo isso mesmo sem a existência de um processo para isso. Durante a negociação, Empregadores e trabalhadores chegaram a um consenso sobre pontos importantes da convenção coletiva da categoria, como reajuste e contribuição sindical. A negociação de coletiva nossa, no caso específico da construção Civil, ela é de forma unificada. São vários sindicatos que estão fazendo essa negociação. São cinco sindicatos do Estado todo de Mato Grosso fazendo... Essa essa mediação conjunta aqui na Justiça do Trabalho E que entendemos que foi de suma importância para nós trabalhadores e trabalhadoras Porque nós já estamos desde maio né, na negociação Já foram cinco, seis rodadas de negociação Então nós nos sentimos como a Justiça do Trabalho criou esse esse, esse fórum né, Para tá a gente estar trazendo as questões do, do não fechamento da convenção coletiva e a gente está satisfeito né, pelo resultado E nós estamos vivendo uma nova era Onde as negociações são muito importantes e prevalecerão Eu tenho certeza que nós estamos fechando a um bom termo Que ficará bom para os trabalhadores e bom para o patronal também É interessante, está de parabéns à justiça em um todo Porque fez uma mediação, mas de uma forma muito tranquila Simplesmente acompanhou e nos deu liberdade de cada um falar, expor seu momento. E aos momentos necessários, houve a interferência, mas no sentido de ajudar nas proposições. Eu avalio da melhor maneira possível. Primeiro, que diante da reforma trabalhista, nós estava sem nenhuma possibilidade de fazer uma negociação porque a gente foi eleito para defender os direitos dos trabalhadores e havia um endurecimento com algumas cláusulas. Então, essa mediação da Justiça do Trabalho foi excelente para ambas as partes, para que a gente fizesse uma mediação junto à Justiça e ao Ministério Público e daqui sair tudo definido, na melhor maneira possível, de acordo com as novas regras, de acordo com as regras que a gente tem que cumprir. A reunião encerrou um impasse que vinha se arrastando desde maio deste ano. Foi muito positivo, nós conseguimos é, fechar a convenção que estava... É, paralisada, nós já tínhamos é, realizado cinco é, sessões com a, a classe patronal e ela estava emperrada em algumas cláusulas que o tribunal hoje, com o auxílio do tribunal e diante dessa inetiva, iniciativa inovadora do tribunal de instaurar essa portaria de mediação de conflitos pré-processuais é, nós conseguimos êxito em realizar o fechamento da convenção coletiva da classe da construção civil. Em virtude da, da reforma trabalhista que trouxe alguma limitação de direitos a negociação coletiva assumiu um papel é importante para que nós consigamos, em relação aos trabalhadores, mais avanços, melhorias sociais. Nesse sentido, buscar o Judiciário e o Ministério Público antes de instaurar o conflito é sempre uma medida interessante. O mediador é um terceiro não interessado na solução do conflito é, em nome de uma ou outra parte, que apresenta soluções e busca fazer com que o conflito seja amenizado. Foi, foi isso que aconteceu hoje. A partir das sugestões apresentadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, as partes conseguiram, com concessões recíprocas, conseguiram chegar a um ponto comum. Chegar a um consenso é sempre mais importante do que evitar a judicialização. Na judicialização, além de os ânimos se desgastarem, nós temos também imposição de obrigações, é, imposição de multas. Então, evidentemente que é, conseguir chegar a um consenso antes do conflito ser instaurado é muito importante.